Olá queridas e queridos do Descomplica, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca Cury do time de Biologia e no Quer Que Desenhe de hoje vamos ver os principais ciclos biogeoquímicos. Esse assunto pode aparecer contextualizado em diversas questões de Biologia, Ecologia, Fisiologia impactos ambientais e muita coisa. E todos nós sabemos o quanto a ecologia é um assunto importante para o Enem e para diversos outros vestibulares, não é mesmo? Então muita atenção no vídeo, que vamos passar pelos quatro principais ciclos. Não se preocupe que depois de assistir tudo, você pode baixar o mapa mental completo no link que está aqui na descrição. Bom, vamos começar? Os ciclos biogeoquímicos são processos que envolvem conceitos de biologia, geologia e química e demonstram a transformação e a forma que elementos químicos podem ser usados como uma troca de matéria entre os organismos vivos e o ambiente. O primeiro ciclo que veremos é o ciclo da água. Vamos começar com a condensação, onde partículas de água na atmosfera resfriam e se juntam, formando as nuvens. Quando estas nuvens estão carregadas de água, ocorre a precipitação, Normalmente é na forma de chuva mesmo, mas a neve e o granizo também podem ser formas de precipitação. Uma vez na superfície da terra, a água pode sofrer infiltração, enchendo lençóis freáticos, ou apenas se acumular em outros corpos d'água, como mar, rios e lagos. Quando a água evapora, ela retorna ao estado gasoso e fica novamente na atmosfera. Reparou uma coisa? Não temos seres vivos participando desse ciclo. O ciclo da água sem a participação de seres vivos é chamado de ciclo curto da água. Tá, mas acho que todos nós aqui bebemos águas, né? A água tem sim um ciclo onde os seres vivos participam, e esse ciclo é chamado de ciclo longo da água. Basicamente, após chegar na superfície da Terra, a água pode ser consumida pelos organismos, seja absorvida pelas raízes das plantas ou ingerida por animais. E, então, ela pode retornar à atmosfera, pelo processo de transpiração. Neste ciclo, todos os outros processos são iguais. Apenas adicionamos mais um, ou seja, no ciclo longo temos tanto a transpiração quanto a evaporação, e podemos chamar isso de evapotranspiração. Os próximos ciclos que veremos são ciclos separados, mas que acabam participando dos mesmos processos. Vamos começar falando do ciclo do oxigênio, Afinal, este elemento é essencial para a vida na Terra. O oxigênio está presente na atmosfera graças ao processo de fotossíntese, que libera esse gás no ambiente. O oxigênio atmosférico é fixado, ou seja, usado pelos organismos vivos, através da respiração, quando inspiramos esse gás para usá-lo no nosso metabolismo energético. O oxigênio também pode ser usado na queima de combustíveis, sendo consumido para a produção de energia. Tudo tranquilo até aqui? Então agora preste atenção porque vamos incluir o ciclo do carbono. O carbono é retirado da atmosfera durante o processo de fotossíntese. O carbono segue o sentido contrário do oxigênio, porém participam dos mesmos processos biológicos. Mas ainda não acabamos. O carbono, depois da fotossíntese, forma a glicose, que pode ser chamado de carbono orgânico. Quando organismos morrem, depois de muitos, muitos milhões de anos, a matéria orgânica pode acabar formando combustíveis fósseis, como o petróleo. Essa matéria pode ser usada em indústrias, em carros e, enfim, outras coisas. E essa queima de combustíveis também vai liberar gás carbônico para a atmosfera. isso pode acabar agravando o impacto ambiental do efeito estufa. Então, é muito importante evitar ou reduzir a queima desses compostos. Bom, chegamos ao último ciclo o do nitrogênio. O nitrogênio gasoso, na forma de N2, é um dos gases mais abundantes da atmosfera, mas não conseguimos absorver ele pela respiração. Então, o ciclo tem que começar com a fixação deste gás em uma forma não gasosa. E é exatamente esse o nome da primeira etapa do ciclo, fixação. A fixação acontece com a ação de bactérias fixadoras livres no solo ou que estão em mutualismo nas raízes de leguminosas, como as bactérias rhizobium. Após a fixação, temos a formação da amônia e esta amônia sofre dois processos, a nitrosação e a nitratação. Aqui vamos ter a transformação da amônia em nitrito e a transformação de nitrito em nitrato. Tudo isso é feito por bactérias nitrificantes e podemos chamar esses dois processos juntos de nitrificação. Esse nitrato será absorvido pelas raízes das plantas. E os animais, onde entram nesse ciclo? Bom, quando animais consomem plantas, eles conseguem o nitrogênio. O ciclo não para por aí. Excretos nitrogenados, ou a matéria em decomposição, passam pelo processo de amonificação, liberando amônia no solo novamente. O nitrogênio retorna à atmosfera quando o nitrato sofre desnitrificação, pela ação de bactérias desnitrificantes. Bom, acabamos por aqui. Ah, não esquece de nos seguir e comentar sua sugestão de tema para os próximos mapas, aqui embaixo. Lembrando que você também pode baixar o mapa clicando no link da descrição. E claro, você pode acessar o conteúdo completo com curso, cronograma e planejamento de estudos lá no site do Descomplica. O link também está na descrição. Espero que esse mapa te ajude a conquistar sua vaga na faculdade e nos vemos no próximo vídeo.